Salve, salve, guys! Vídeozinho aí de Among Us, tirado da minha live, de 3D Plays. Espero que vocês gostem. Já peço perdão por alguns problemas do áudio. Fonezinho, eu uso fone de headset, então às vezes ele pega uma respiração, pega um chiado Peço perdão, mas espero que vocês gostem. Foi bem legal as partidas e, e é isso aí. Fiquem com o vídeo. Caralho, mano, tô perdidão, velho. 500 não tem nada. Huka, tá tudo tranqu... oh, o Ruka tá pensando, já tem skill, caralho, Tá o que tá engana alguém, velho? Ah, não senti nada não, mano. Ele cara. vai meter aquela tá fazendo qual, qual task? Ah, é, é aquela lá que tem, entendeu? <risos> é, que eu não sei, eu nunca joguei. Eu não, não lembro o nome dessa daí, não. É, é. Primeira vez nesse mapa. Tu fez essa qual, task? Qual que Porra. é Ur. senha mesmo? É o -R -R, r r r Caralho, TZD, olha que mancada minha, mano, ó. Quer ver? Aqui, ó. Mancador, Eita, véio. não, velho. Que isso, velho. Obrigadão, querido. Vai fechar? 10? Tá faltando teu amigo também? Cadê? Que é. isso, Liga não, velho. Ah, ele vai ter que estar na Discord, eu acho. Não sei se vai conseguir. Então vou iniciar. Ó, vamos ver o jogo como é que vai estar aí. Se não, a gente vê. Vou iniciar aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Vai, aqui, ó. vai aparecer dois. na tela aí, dois. Olha meu peixe. eu deu erro, Gabi. Sou muito bom, mano. Matei direto. Nós já Olá. Nossa! corpo na navegação. Eu vi ah, alguém entrando na tubulação, só que não vi a cor. Ah, quem foi aqui? Ó. Ah. Mano, e eu quem tava... eu vi que tinha vindo pra esse lado era o TZD. Ah, meu Deus, vai começar comigo. FTZD, FTZD, FTZD, já, já voltei, já. TZD. Oi. TZD? TZD. Você tava onde, TZD? Cara, ó, eu realmente vou pra direita, mas em minha defesa, eu sempre vou pra direita, velho. Eu sempre vou pra direita. Inclusive, inclusive, tá? Inclusive, desci ali e ia fazer os escudos. Quem passou por mim? Rukinha. Eu fui, fiz o negócio da, da, das folhas, tá ligado? Tirei, passei pro lado, Rukinha desceu junto. Rukinha entrou na navegação, eu desci, Rukinha morreu. Não fui eu. Eu sempre vou pra direita... Você me conhece, eu sempre vou pra lá. Inclusive eu sempre morro naquela porra do asteroide. Tem Ô gente, da... Ô, como que pega o link pra me mandar pro meu amigo do Discord? Vou mandar aqui pra você. Vou digitar na live. É isso aí, perante, ó. Não sou eu. Só falo isso. Eu vou esquipar porque eu nem sei quem é. Eu, vot eu votaria FTZT. Eu tava no. Eu tava no. Que FTZ, Júlio? Sai, tudo beijo. eu, velho. Sai fora. Ah, não sei. Eu fui skipar que eu tava bem longe. Eu vi alguém saindo, saindo só da administração. Eu já eu tô avisando. Eu, eu vou pra, dele, pra direita pode. de novo, porque ainda tem a task lá. Não terminei. Obrigado. Ué, a Gabi saiu? Será que tá tudo bem com ela? Caralho. Tá de do Ruka, velho. Ruka faleceu, velho. Muito rápido. Ah, moleque, vem. Vem, é. Ranzinha. mostra o peixe pra eles, mano. O ah, Ruka, ó, não me deu follow, velho. Foi o primeiro aí de base. Sabia, mano, eu pedi, desculpa, pedi desculpa pra ele e vem e matou. <risos> não, o quê? Tá, tá de boa, com a faca pra trás. Assim, não, tá tranquilo, velho. Liga não. Oh, ainda eu falei, já matei geral. Aí eu falei, cara, eu mandei coisa Eu pensei que tinha caído todo mundo. Caramba. Não é possível, velho. Não possível. Caralho, mas já? Mano, eu só vi o sangue assim. Né? Vabo. Mano. Onde é que a, onde foi que achou o gol? Foi ali na administração. Na administração? Eu e a Alo Losk? É isso? A Tava é. fazendo o, o downloadzinho lá. E o. Subiu alguém, viu nós dois fazendo o download. Fui eu. Eu só tenho um negócio a dizer. Eu tava fazendo. Não, na cafeteria. E o Tenente tava só parado lá. Eu tava tava... Ah, eu tava esperando você sair do scan pra mim fazer, né? Não tem como fazer dois scans de uma vez. Tem. Ah, não sei aonde. Eu nunca vi eu eu isso aí. Vou botar no rost. Caralho, velho! Vou botar no rost! Foda-se <risos> <pô. risos> aí, cara. Eu vou botar no Tenente, porque na hora, na hora que eu percebi, ele vai matar no instante. Eu vou botar, porque... Eu, eu tava não, no, no, no, no, então, no lado superior. Que fazer lá, se você quiser ir lá no Magic, pode ir lá. Eu vou esquipar, eu velho. Não sei de nada até agora. Tá sem até só pra avisar, hein? Eu vou passar também, velho. Não vi nada, não sei de nada. Ué, voltaram dois em mim porque. Eu te amo. Ele voltou pra você Eu... ficar. Entendi, entendi. <risos> <risos> Vai lá no Eu... Match lá, que lá. Pode ir lá. Agora dá. Muta caralho Ele vai escapar, não, se ele tiver que dar, ele vai morrer Caralho, que susto, velho Então você tá muito estranho, mano Por que, que você não tá fazendo as tasks, velho? Véi, eu fui na elétrica ali, velho é, Eu desci falando. Por que, que você não tá fazendo as tasks? Peraí, eu desci Fui na elétrica, passei Pessoal, des... desci, Passei, tá andando, inclusive, só tá andando, pelo só tá, andando. Aí, só tá andando, aí Só tá andando, aí depois ele pega e foi pra, pra as câmeras lá e ficou olhando, aí depois voltou, desceu de novo Claro. É, Véi, eu passei pelo, pelo Domini, velho. Eu fui na elétrica, tio. Puta que pariu. Mas essa saída aí eu, não tô, eu tô desconfiando. Então, eu vou voltar no TZD, velho. Tá muito estranho isso aí, ele não tá fazendo nada de... Caralho, eu ah. tô falando que eu acabei de sair da elétrica, o vagabundo! <risos> eu <risos> vou... Tem, não! TZD, você tem, não, tem certeza que você não matou o JC? Não matei o JC. Absoluto. velho cara, amor de Deus. Ele parado lá com pé em mim ainda. Ah, você desceu, subiu e desceu de novo. Pô, oh, é você. Ah, véio. Vocês voltaram? Eu vou escapar, velho. Mandei um aleatório aí. Vamos lá. Gente, fica esperto. Onde? Quando? Uh, Aonde faz a teste do oxigênio. A ah, da direita. Lá em cima? Sim. Gente, internet, na moral, velho. Com... Na moral, velho. O TZD, velho. Tá é, é o TZD, mano. É o TZD. Eu tenho certeza. Ele não tá fazendo as testes, velho. Caralho. E... Eu ainda fiquei te seguindo, velho. Puta e que E Esse rosa cara. aí também. Tava seguindo ele junto, velho. O rosa. Não, aí, tá o rosa. Que... E Ó, é... o rosa? Ó. Pensar um negócio aqui. O roxo tava culpando bastante o rosa. Mas eu tenho certeza que o Rosa não mataria o Roxo por causa disso, porque senão eu ficaria muito na cara. Então alguém tá tentando culpar o Rosa. Eu não sei, velho. Mas os dois estavam atrás de mim, lindo, mano. Vai fazer ah, task, eu... mano. O, TZD, eu não... Eu sim, test, mano. o vou... TZD não tá fazendo as não tá, não Caraca, tá, velho, eu, lá o te... pra eu tava seguindo o tá, tenente, velho. velho. Ah, é? Aham. Uhum. Por que você não vai fazer essas task, mano? Ah, porque se for que eu sou assassino, se eu ficar perto de outro, pelo menos eu sou inocente, né? Sai fora. No mesmo palpite que eu dei na partida passada. Na reunião passada. Ó, oh, de verdade. Quem acusa muito. Vai embora, vai. Impostor de bosta. É <risos> <Perdeu. risos> Fazer o quê? Porra, gato. Tá... Mas Perdeu o tenente uma... também tá estranhão, mano. Não, não é o tenente. Não é, não, filho. Pode ficar tranquilo. Ih, caralho, fodeu. Ô oh, Gabs, você caiu, Gabs? O que aconteceu aí? Hans. Vai pra elétrica, Hansa, pra elétrica! Mastesc, né? Gente, é o rosa, viu? É o rosa. É o rosa, pode é ir É o rosa. Eu vi ele seguindo, ele tava querendo me seguir, só que eu vi É o rosa. É o rosa, parceiro. Eu, vi o... eu é o rosa. tava na cafeteria, fiz os fios, ele passou por mim. Quando, eu fui, quando ele foi pros asteroides, eu vi o corpo. Aí eu fui pros asteroides e vi o corpo. Eu tava lá no motor, lá perto do. Uhum. É ele é. mesmo pô, Pode voltar pô, Ele tava me seguindo e fechou a porta e um monte de coisa Quem Entra aí, galera, porta parte. aí Alguém fechou a porta Da elétrica. Uma pé Caralho, ô ranzinha, ô ranzinha Porra, Nossa. na boa oh, oh, não, eu, não, não, mano, eu errei ali, porra, eu errei Ô ranzo, você é burro demais Ai, mano. Oxi, eu sabia que ia pra direita ainda. Pô. Era só desligar a elétrica. Não, o Hans, o Hans, então. se liga. Você entrou na. Na. Como é que é o nome? Na, na, na sala das câmeras ali, velho. Porra, o Domini. Era o Domini? Era. Dentro da elétrica, velho. Eu tranquei ele lá dentro, cara. É só inventar e matar ele que, tipo. Ah, não sabia, cara. TSD. Não tinha não, nem como tá ver, lá velho. De fora. Mas Não, não tinha nem como Não, é tinha nem eu prefiro. O cara me seguindo toda hora, velho. Eu tô acostumado a 35 segundos de ataque, tá ligado? Aí o caramba, mano, falta 10. Mano. Oh, mas tá com 40, hein? Tem que faltar 5. Tá bom, vou dar 35 aqui. <risos> ah, depois, Eu... Eu assim, pô, as, ah, as contas estão as ótimas. É. <risos> Onde que achou? Eu achei Eita, ali na, nos asteroides ali, sabe? Eu tava subindo ali, eu tinha acabado de fazer escudo Aí eu fui subir e achei, encontrei ele Bom, só pra fazer a minha defesa aqui Eu tava na enfermagem, saí da enfermagem, fui direto pro reator uhum. Encontrei o Ruka vindo comigo e tinha mais alguém no reator de cima, não sei quem era Aí eu fui, desci com o Ruka, mas aí depois... Voltei pro reator porque eu vi que tinha mais um, e uhum. eu tava lá. Eu já vou começar me defendendo, não sou eu, tá? <risos> ah, tá. É porque, é porque sempre sou eu, velho. Sempre sou eu. Oh, Ó, a primeira teste que eu fiz, eu asteroide. Que, que, que, que, que, chuta, chuta. <risos> fiz o um asteroide, inclusive fui lá no reator, no, na primeira, no primeiro alerta que deu. Cheguei oh. lá, já tinha acabado, né? Aí eu fiz a outra missãozinha, minha missão longa lá de fazer o quebra-cabeça. É, o primeiro reator não foi não, tava em comunicação. Só tem uma coisa a dizer, eu mais o marrom fiz o reator duas vezes, então não tem como ser. Não, a segunda vez quem fez o reator foi o rosa. A primeira foi quem? Fui eu e o branco, não é? Sim. Então vou Não, eu fiz a de cima. Eu fiz a de baixo, aí na segunda que fez a de baixo foi o rosa. Ah, tá. Sei então, tem ninguém não? Mas Adomino, você falou que fez as duas e só fez uma? Como assim? Eu fiz as duas do reator, e eu fiz as duas de cima. E o Ruka acabou de falar que ele fez as duas de cima. Não, eu, ele, fiz, a, eu, eu fiz uma de, de baixo. Ele fez as duas de cima, eu fiz uma de baixo, o Hansa fez a outra de baixo. Ah, não foi você, Ruka, que fez, então? Como foi duas, o Ruka, sendo que foi... Peraí, o dois Foi dois alertas, foi dois, dois alertas alerta. Você fez os dois, Ruka? Não. Ah, então não, tá bom, tá bom. Só pra saber essa incongruência, tá, tá tranquilo. <risos> <risos> eu skipei já, também. <risos> também skipei. Ai, caralho. É isso, é o aí. É porque ele me ama. Eu isso, o piche, É porque ele me ama. O Ranzinha voltou. O Hansa é, Hans é inocente, o Hansa é inocente. O Hansa não é culpado. ele não se sujaria. Pô, daria uma, uma fake, tá ligado, dessa. Eu vou morrer agora, ó. Vamos dar um monte carai. Deixa voltar. Tá. Fazer o trajeto da hum? <risos> Caramba, ah, o coração é. ali quando eu vi o um menino. Desgraçado. Eu prendi, eu prendi o outro, velho. Eu prendi o outro comigo. <risos> Aí eu... eu prendi o outro comigo também. Quando ele bateu na portinha ali, foi só F, coitado. Mano, ele ficou apavorado e tava três. velho ó, eu só falo uma foi. coisa. A Gabs caiu do primeiro jogo, não jogou o segundo. Quando ela começou a jogar, morreu. Tadinho. <risos> é o TZT. Mas já que isso? Até me assustou. eu sou inocente. É é é eu tava na can aqui Não. é, é Para aí, é né. eu. Eu tenho uma coisa a falar, o TZD diz que sempre começa pela direita. Isso, exatamente, por isso que eu vim e apertei. <risos> velho, eu Quer fui pra... De... Cara, eu tô em live, de... velho, eu fui pra direita, tio, passei pelo eu asteroide e Ele tá eu tô em, live. Eu... em live, hum, ele, eu tô fala, ele fala que sempre começa pelo asteroide, porque que se deixar pra fazer... Não, tudo. eu sempre vou pela <risos> direita, eu não tenho essa quest hoje, TZD. TZD. Eu fui, sim, sim. O... eu fui fazer o asteroide e ele passou cara, direto. Cara, é porque não, eu não sabe, tenho. Sabe, sabe o tenho... que é grau, sabe, sabe, Não, sabe não grau, olha sabe. só, deixa eu falar, deixa eu falar. O cara tá em a... live. A... Oxe, o que tem? Peraí, velho. Porque... Porque... porque eu falei que sempre começo pra direita. Hoje, essa vez eu não tinha o asteroide pra fazer, eu não tenho essa task, velho. Mesmo Nossa, assim. Mano, mas direita. eu fui pela direita, como sempre vou. Só como sim. eu não tenho task ali, eu desci. Aí ele ah, fala de é. live, eu tô em live, o que não, eu não. Tá vendo? FGD, F, ah velho, meu deus, isso são muito burro. ah, obrigado. <risos> Catrotch, que isso velho Eu fui pra direita, velho, eu sempre vou pra direita Tem sim, governo, tem duas vagas Você Viu que já queriam me botar pra fora Deixa eu vir pra esquerda agora Vai Ah, eu sabia que eu ia morrer. Vai vai ficar zed dele. Ah, coitado do TDT, né, é, é, medicina. Cara, fiz o, da, o do O2 sozinho acima. E chegou um cara junto comigo logo depois que eu terminei de fazer. Acho que era o Marrom, tenho certeza. Não é Gente, atenção. então, eu, então. O, o, o, eu, o, o, roxo, o roxo subiu. Eu tava lá embaixo com a Gabs fazendo a sim. parte de baixo. E o roxo subiu na hora que o bagulho estourou, mano. Gente, sim, eu. O... Lá fazer o outro lado. Posso eu falar? Eu, agora mas eu tô achando que é só pro report. Não, o JTC tava lá. Onde eu tava? No oxigênio. No o 2 Mas você o disse o que tava cima. lá na Mad Bay. É, agora já falou que tá na Mad Bay. Eu tava no o 2 de cima. Sim, depois que acabou o oxigênio, eu saí de lá. Pra que, que eu ia ficar lá? Só Onde? sei que quando eu tava lá no reator, tinha alguém chegando perto de mim. reator não. É tá só uma eu, perguntinha motor. quem tá me acusando. Era eu, Domi. Era eu que tava perto de você, eu tava chegando. Eu tinha feito o reator primeiro, aí depois eu desci e passei pela elétrica, mas eu não entrei na elétrica. Passei por baixo lá e enchi a gasolina, aí depois eu fui nos motores, aí eu encontrei você lá e reportaram. Foi isso. Isso é o Marron que tô acusando, mas eu tava com a Gabs, ela pode provar que eu tava lá com ela. Na DM. Fale, Gabs. Agora eu vi ela falar. Gato. Não tem E aí? Tá eu... mutado, cara. tá cara. Respeita. Tá. Sobra só três, cara. Eu vou skipar então, mano. Também. FTZD. <risos> ah, bem feito. goste <risos> <Corte> Simulator, <risos> Não começou pela <risos> direita? Sim, lá, cara. Caralho, eu comecei pela. Ô oh, eu comecei pela direita, Porra, velho, eu sempre vou pra direita, cara. Porra, foda, velho. Foda. O cara me mata, velho. nossa uhum, aí você uhum. pode rolê, mano tava culpando o cara e <risos> <risos> E agora não tem como ser ele mais eu peguei e fui fazer download ali na administração de passo cartão né é a administração que fala né onde passa o cartão A quando saiu Você quando começou oi começou não eu comecei a fazer não começou não eu passei por baixo tava na eletricidade né eu ia chegar na cidade, só que vocês fizeram primeiro. Aí eu fui, passei pela gasolina ali, subi, fui para a administração é fazer o, o download. Eu, eu não não vocês repararam na administração. Era eu, eu, a eu e a Gabs que tava na administração, você não tava lá não. Onde que tava? Onde é que tava o corpo? O corpo, o corpo estava lá na, na, na segurança. Não tô falando do segurança. cartão lá. Mas eu vi a, a... a Gabs na do... Ah, eu não vi vocês, não. Sim, ali, ali na região da elétrica, tava o JC e a Gabs. O Dom passou subindo, mas aí ele desceu e foi fazer alguma coisa ali no gerador. As eu... únicas pessoas que eu não vi na região foi o rosa e o azul, Ana. Eu não sou acho que é o rosa e o azul, porque o Ruka, eu tenho quase certeza que não é porque eu vi ele fazendo a task lá embaixo, lá de jogar o lixo. A Gabs tava fazendo a task comigo. Eu eu a aí eu desci subi pela segurança Assim que tinha, eu fui gente... apertar, Reportar o corpinho O Rosa estava dentro e perto do corpinho Aí ele assinou, aí ele reportou primeiro É o Rosa É o Rosa e o Tenente, então a F, Qual deles primeiro? Quem de vocês matou o, o TZD? Rosa. Matou o Rosa Matou o TZD, foi o é. Azul? Foi o, é, foi o Azul e o Rosa sei. Quem foi? Fale a verdade <risos> Ou se defenda nem falando, vocês estão. <risos> Não, eu já falei eu vou tudo. Eu falo o é que eu falo vai, o quê? Vai, vai que? Vai o quem? O, é do... ah, é o, ah. o rosinha é safado, eu, o mano. O rosinha é safado. Eu falei mano. tudo já o que eu tenho que falar. Eu tava na administração fazendo download. E tinha gente que tava na câmera, velho. Tinha gente que tava rosa, na foi câmera. Foi rosa que vocês botaram Botei no rosa safado. conhece safado aí. E o Tenente votou em mim. é tudo é Eu botei em você. Tchau, Rossi. Vamos te mandar. Tchau, Ux, fica tranquilo. Eu não sei quem, é. Eu vou seguir o Tenente, velho. Pode ser. Ele é muito suspeito. Ó, ele andou ali, ele foi para um lado, ele parou pro outro. Tô nerfado, mano. É foda, velho. Mas você quase não saiu, velho. Partiu azul? Fala mesmo. Eu ainda acho absoluta, quase que é o azul. Então eu votaria pra tirar ele. Pra não dar chance pra ele matar mais ninguém. Tá bom. Mas tá bom, eu vai. não. Eu vi ele fazendo um download. É. Ah, mas. Você vi... até? Aí depois subiu. eu fui pra comunicação. Subiu. Fazer o outro. Tá ligado que que ele pode estar tá fingindo. Ô, Hansa, certo, quem é o outro? tá no time ainda de matar, né? Mano, mano eu vou voltar na amarelo, velho. Sinto muito, porque eu já falei a minha versão. Sao, então eu vou vocês que vocês quiserem. E da, da outra vez estava quase todo mundo junto, só que quem não tava era era o azul e o rosa e o branco. Mas eu falei então, que eu tava eu na administração. Eu... Mas eu tava na administração do canal. Mano, em... mas eu tava fazendo download, velho. Tinha gente na câmera, velho. Mas quem tava fazendo download mano. era eu. Como que era você se eu não te vi lá, mano? Era aí, não dá eu não. É onde passa o cartão que eu tô falando. É onde, passa, o onde cartão. passa cartão faz download. É onde fa... onde passa o cartão lá. Perto de lá. Ah, mas agora é, naquela é naquela sala ali. É naquela sala. Perto da porta da não Car... briga, é Perto da, não da porta brigue. faz o download mesmo. Perto da porta faz o download. Mas Sim, ele tá dizendo isso, que tá ali mesmo. Cartão. Não, é onde é o cartão, eu tô falando, na sala ali. Sim, Entendeu? Aquela sala. Daquela... Naquela sala. Tem, dá pra você fazer um download ali, é ali que eu tava fazendo o download. Não é não de tal tá o cartão, tô falando na sala que tem o cartão, entendeu? Agora há pouco você fala. a é administração. De tal, de tal, de tal, de, de Mano, vocês de... entenderam, velho. Vocês entenderam, velho Se não for o azul, é o branco, tá? É um dos. Deles. Eu? O <risos> que seria eu? Fala Opa, Vix, depende, velho. Que não, eu não vi quando o outro cara depende. morreu. Foi? eu era o azul e o rosa e o você é o último, o outro. Porque o, o, o marrom tava fazendo a testa Quantos do Vix lá embaixo, e a Gabi estava perto de mim. Mas o azul e o rosa. A Gabi como estava tu? perto de tu. Tá. Sendo que é na hora meu. que eu fui no motor a Gabi estava lá. Isso. Ela tava fazendo a task do download do meu lado. Por isso que eu tô falando que o Tenente não tava lá. Porque eu tava fazendo a task junto com ela. Depois a gente foi pro, pra elétrica. Foi quando eu vi um marrom embaixo. E depois Você eu lado a test dentro da elétrica. Eu não sei. Nossa, até porque. O JC Deus fez Deus. o lixo ali. Se fosse eu já era pra ele, mano. <risos> Vamos ver, vamos ver. É, porra, né? Tem que ser porque senão depois entra umas pessoas diferentes aí. Cadê o GullV? Você vai também? Quando tem você por último. Oh, Hans, seu... tem mais alguém pra ir eu vou ver? Se não, Vinix, Vinix, preencherá a última vaga. Você tinha dito que ia antes. Então, Vinix, sugiro que dê uma exclamação de discord aí e entre na sala. eu tô olhando, falta task pra mim, velho. Pô, às vezes os caras vão morrer por causa de mim. Minha é última task. Ah, eu amo vocês, eu amo vocês. Obrigado. Boa. E eu só digo uma coisa: eu comecei pela direita. Boa. Eu sempre começo pela direita. Ai, meu Deus. Mas para quem era? Era o Tenet, não era? Era. Excelente o Hansa. O Hansa tava quietão. O me matou, e Como é? assim, você tá no servidor? Você não tá no servidor, você não tem, não tem ninguém no servidor. Eu tô na de que é o cara, os caras não votam dele, mano, pelo amor de Deus. Muita cara de culpado, você, mano. Porra, cara, eu quase que saí da nave porque inventaram que você não saiu pela direita, vai morrer. Eu falei, caralho, mas eu fui, velho. Não, porque você não fez o asteroide. Eu falei, cara, mano, não é sempre que tem a testa Se tem, eu faço. Se não tem, eu morro. Não, não. Caralho, velho, não consegui nem Meu Deus outra. do céu. Porra, eu Mas, desci já... ali pra... Eu tava na cafeteria, joguei o lixo. Primeiro um... nesse jogo. Aí depois eu desci e encontrei o corpo do Rosa. Ali na, na administração. Onde F rosa, é, franza, desceu... velho. Você desceu aonde pra... Pra, descer li... pra jogar o lixo? Não, eu já tinha jogado o lixo. A Gabi também tava lá, ela me viu. Aí eu desci, fui descendo, fui descendo. Eu Aí ali, ali, a administração um ali... Não, mas, é. mas peraí, eu tô... falar depois. Eu fiz no lixo e no é do download. Eu... eu não sei, Isso. o nome dessa porra é administração é o que ali? De cartão, é o que? Na, na administração. Ah, então tá certo, então tá certo. Tava na porta da administração ali. O Rosa morto. Fez o lixo, foi... desceu direto pra fazer o lixo lá embaixo, foi? Não, não, não. Eu tava descendo. Eu fui, tava descendo e vi na porta da administração. Na porta? Isso, na bem porta. na porta. Então, mas começo, todo mundo mas... desceu da cafeteria, então. Hã? da cafeteria quando a gente começou o jogo, Tu desceu direto. Não, não, eu, não foi fazer... é, eu tava na então, cafeteria já. Coisa. Eu comecei a fazer jogando lixo. Ele a Gabi estava mesmo. Tava os Gabi... dois lá cima mesmo. A Gabi me é. viu. A Gabi me viu. Eu, aí vi. eu desci. Aí os dois aí eu vi. lá em cima mesmo. Aí eu vi o corpo. Ah, eu fui pela direita pra ver se o DZD ia fazer alguma coisa. <risos> Pelo amor <risos> de Deus, velho. O DZD passou da direto da esteroide. Passou. Segunda eu vez já... seguida. É, o DZD, ah, eu votaria nele. Sai fora, velho. É, cara, eu tava <risos> com o Vini ali, velho. O Vini tá Você me olhando, tá olhando, olhando ali. Ligação, ah, eu aí, fiz a do da folhinha. O DZD não fez o um esteroide duas vezes seguida. Hum. É, Pode desconfiar disso aí. Votaria TZD. Os caras a... é oh, a... ah, tá tudo... Ó, em quem eu votei, é porque eu gosto muito, tá? <risos> ah, é no... Aprendeu, aprendeu bem. JC, tá assim, né? Alosk. Ah, ah... <risos> Nossa, os caras votam no TZD. <risos> caralho, Gabs, o <risos> que eu te fiz, Gabs? <risos> <risos> meu Deus, é... Ai, caralho. Nossa, meu cabelo tá zoado demais. <risos> きききききき<笑> Virou, velho. Onde é que foi quem encontrou o corpo? Foi ali na saída do motor, mano. E eu vi Eu vi, eu vi. E o TZD que desceu direto. Lá vem, vem, lá vem. TZD. Puta não, TZD... Oh, não TZD... eu tô TZD... prestando TZD tá atenção comigo. que ele tá estranho. Ele tá estranho. Não, eu se quero saber. Ô, ô, TNT. Ui, ui. Presta atenção. Ele tava contigo lá em cima, né? Não, eu. Tu tá falando que ele contigo? O dele tava fazendo motor, parça. Eu querido, eu fiz o motor ali e voltei, velho. Ele passou, ele passou no cara e não reportou por quem, então? Porque tá. tava Eu não passei ali, tio. Eu tava no motor de o baixo. Motor, bem na porta mesmo do motor. Na... Então, ah, não, eu ele não tava no, no reator. Nosso. Eu tava ele no tava motor, no tava no tava motor no de baixo. O motor. motor de baixo. Eu tava no reator lá em cima. Então, Ó, filho, uma eu coisa eu de vou debaixo. te falar. Eu ah, quero você saber... Você não tava no reator de baixo não, que eu tava indo pra lá. Motor de Motor de baixo. Não, o motor de baixo, eu tava indo pra lá Você veio de cima, você não Eu veio. fui fazer a testa do filho Eu quero saber onde tava esse que deixar o motor aí. de cima. Eu tava na enfermaria, fazendo A corte da De analisar os negócios lá Cara, ó, só tem uma coisa pra falar pra vocês O TZD, o TZD Ele veio de cima, eu tenho certeza absoluta Que eu vi ele descendo E ele não reportou o corpo Então, eu vou, já vou votar no TZD Meu Deus, caso disso Tu só ele, vota em mim, ele... velho. o cara vota em mim porque a eu não vou para direito. direita, o cara vota em mim porque eu não faço asteroide, o cara vota em mim porque, porra, tio. é, uma Mas é certo, levanta, eu, peguei, eu peguei o combustível e fui para fazer o motor, aí eu fui para o motor de baixo, só que não era, porque começa no motor de cima. E eu vi o TZD descendo, e agora a pouca desculpa dele é que ele tava no motor de baixo, só que eu saí do corpo do motor de baixo, aí. ele não tava lá. O Gabi caiu. O Gabi saiu. Então, Ai. por isso que eu tava. Tô... Cara, eu saí de baixo. É o TZD. Bom, eu acho que é na hora que e Na o... hora que a comunicação foi sabotada, eu peguei e tava indo pra ela. O TZD tava indo pro lado oposto. Na hora que o reator. No que O oxigênio foi sabotado, o TZD não foi pro. Consertado. Cara, você viu onde eu tava? Eu tava do outro <risos> lado do mapa, velho. Até eu chegar lá, 60 pessoas já fizeram o negócio. Você tava na porta da administração na hora que começou o oxigênio. Você Cara, não foi pra ela? eu não passei pela administração, querido. Eu passei por você na elétrica. Caraca, é TZD, mano. Vocês vão morrer pro TZD e não vão votar nele, mano. Eu tô Ai. achando que é o Azul claro. Acho que não é o TZD, não. Eu não, eu tava fazendo o crash Uhum. velho. Agora vamos falar que não sou eu só porque eu não fiz o reator. Ah! Que susto, velho. Puta que pariu. Ah, porra, Ô, levaram que... dois? Uh... É. Posso falar uma não, coisa? A gabiscair. A gabiscair. Ah, não, tá. Posso falar uma coisa? Fala. O Domi tava lá embaixo e eu vi o azul descendo pra lá, mano. Eu vou votar no azul, gente. No azul claro. Então, eu tô falando... Um mano, tempo eu vou votar de... em você lindo, parceiro. Eu vi você descendo. Pra lá. E você foi o único que... que foi. Ele tava fazendo escudo. O Domi tava fazendo escudo. E você desceu lá, passou por mim. Esse ah. azul tá esquisitão mesmo, mano. Vou pegar ele. E eu vou Não, mandar ele tô... pro Beleléu. Quem tá falando aqui é o Alosk. Quem tá falando é o Alosk. É não, mas eu vi, ele lá tá embaixo. Né? Mas, mas, mas, é, mas o Azul correu na direção contrária do mais próximo pra ele fazer da, do oxigênio, mano. Ô, Hulk, eu passei por você ali, eu realmente o de baixo que você que fez, né? Eu fui pro de cima, foi. velho. Você foi, foi, foi, foi pro de cima, mas eu sei que não é você porque a você tinha uma total oportunidade, mano. O Dominion tá fazendo escudo, mano. E do nada o cara aparece morto depois que o outro passa por ele, mim. Ele tava fazendo escudo? Ah, foi o Azul mesmo, porque o Azul ele seguiu nessa direção do escudo. Sim. subir. Na hora Sim, que eu vi o TZD, aí o TZD subiu pra fazer o outro e me deixou fazendo de baixo. Eu volto no azul claro. É, eu, eu, fiz, eu joguei tá, o lixo fora e joguei as folhinhas. Merda! Perdi o meu parceiro, velho. Ganhar é isso, o Judão ali cotidou. Tá na câmera, velho. Né? Isso vai ser complicado. o medo Corpo na entrada da eletro é, Ele você tava tá... lá Tava lá dentro, mano que tá falando Ah, ai, Jesus, véio, só me acusa, né, velho Tudo sou Para, eu. eu eu Você, ele deu... Bom, é desculpa, por... mano. Na hora, muito, muito, muito, muito sem lógica. Eu ainda tô desconfiado de você. Na hora que você entrou dentro da elétrica, você entrou pra dentro da elétrica, eu vi você quando eu fui fazer o escudo. E a luz desligou. Eu não voltei com medo de você, mano. E agora aparece um corpo lá dentro. JC, como é que eu sei que não é você o culpado? Cara, só falta uma task pra mim fazer pra me acabar mesmo. Como meu. é que você Se me viu você na que... elétrica? Você tava no escudo. Não, eu tava indo para pôr escudo direto e você tava vindo. Aí eu vi você entrando na elétrica. Quando você entrou na elétrica, começou a escurecer, a, a luz apagar. Eu não voltei pra fazer elétrica, justamente com medo, porque eu tô desconfiando muito de você. Eu segui direto pra fazer o escudo. Faz escudo. Aí agora. totalmente explicação agora... É muito bem explicada. Porque foi o que aconteceu. Eu não voltei porque eu tô desconfiado muito que é o TZD. Agora, se vocês fazem o que. Vocês... Mais um foi você que apagou a luz? Ah, fui eu. Mas você tem certeza disso? Sei lá, velho. Lógico. Eu ando pra direita e o cara me acusa. Eu viro pra direita e o cara me acusa. Eu pisco o olho e eu... o cara me acusa. Cara, é difícil, velho. Eu tenho véio. quase certeza que é o TZD. Alô, você, você pensa o quê? O que que era? Cara, você dá uma perdida dessa numa hora dessa? Não, nem o, o, J, o JC está culpando o TZD de ter apagado a luz. E Sim. ele disse que não avançou para ligar a luz porque o TZD poderia ser o assassino e matar ele. Aí ele que tava do lado da elétrica saiu e foi fazer o escudo. Saí foi direto. Aí foi depois já bateram dizendo que viram um corpo na elétrica. Se você tava na elétrica, por que, que você não denunciou o corpo? Meu querido, não estava na pra elétrica. quem que ligou a iluminação? É, quem foi que ligou a iluminação então, DZD? Que você tava lá dentro. Vai dizer agora que foi você Ai, que. Caraca, eu não tava na elétrica mesmo. Tava, DZD. Tava. Não tava, tava. Eu votei DZD. Oh. Então é com vocês. Eu vou vocês votar em tem... você, meu querido. Se tudo você me acusa. É. Vocês têm dois votos aí. Vocês votam quem você quiser. Se esquipar, dá bom. Eu não sei, mano. Tô bem em eu só falta uma task. Se vocês quiserem me seguir, e ver... Eu vou fazer agora. o seguinte: cada um segue um. Boa sorte. Ah, Júlio, na minha frente, assim, velho. <risos> Esse TZD é muito sujo, cara. Aí, ah, velho, você tá de sacanagem, de Deus, cara. cara. Ele... Porra, logo. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara. Ele matou e reportou, Aloski. Aí é contigo. Ah, é, é claro. Aham. Uhum. Eu tô dando a cal. Eu tô dando a cal. Ele reportou na. Minha eu tava seguindo. Júlio me acusando. Kuka que eu era inocente. Kuka morre cara, e Júlio não, tá vivo. Dois pra morrer. Por que, que tinha que morrer logo marrom, cara? É porque ele quer... Porque se ele não me mata, pra... fica óbvio que é ele, né? Ele quer virar o jogo pra mim, porque ah, eu tô é... acusando ele, porque eu tô desconfiado dele. Ele quer dizer que sou eu. É, claro, o, único é... Jeito, é o único jeito dele ganhar o jogo. Ele Tudo matou, isso que é ele botar pra, pra fora da nave, velho. É foda. Alos. O Ruka que sabia que eu era inocente morreu. Alosk, só confia na Cal. É o TZD. Boa, Losky! Eu te amo, Acredito moleque! Na, Los, que... Caralho, eu sou um gênio! Boa, boa Losky. Você, é, você é muito Parabéns, comprado, Los, que... mano. <risos> você você é Deus. muito comprado, Losky. Que... Ah, Los, que... Você porra, vai ficar... porra! Não, eu falei, cara. Fez anda... a gente perder. Nossa. Anda 2 e 2, eu falei. Aham, uh 2 -huh, e 2, né? Vou eu jogar eu é e Júlio. Seu eu pensei que ia ser o Hulk que ia matar a tripulação. Né? <risos> Pelo amor de Deus, tá tá que eu tô na caixa. O TZD entrou em contradição várias vezes, mano. Você, mano, tá muito bom. Eu, eu até joei com o JC pra ver se era ele. Ele deu tudo, os bagulho tudo certinho, tá ligado? Então é, não tinha como ser, ele era TZD. Só que aí quando eu saio de perto, o outro fugiu, o roxo todo. Vou mandar de dois em dois. O Alos que meteu o pé, eu falei, boa, minha deixa. Eu vou matar o Ruka, vou botar a culpa no Júlio. E aí, aquilo. É 50 e 50. Se o Aloss acreditar em mim, eu ganho. Se ele não acreditar, eu, perco. Porque eu não faço lá. Ah, dessa vez eu sou tripulante, eu não tenho que fingir nada, é só fazer, né? O foda é que. Tudo, tá ligado? Tudo os caras desconfiam de mim, velho. Tá bom. acabou de matar, velho. Puta que pariu. TZD, como é que tu mata na minha frente, TZD? O quê? TZD matou e reportou na minha frente Ah, não, foi o Domini, foi o Domini, não foi o Gouveia Desculpa, desculpa, desculpa, foi o azul claro É porque troca a cor, velho A cor do... do... TZD matou na minha frente, né? Velho, momento. Domini Cara, ó, na boa, na boa Vocês TZD, viram... sei como é que tu faz isso? Vocês viram que eu saí da, da de cima e dei a volta, né? Eu tava entrando onde faz o cartão o me matou <risos> Velho, pelo menos eu não ia usar truque duas vezes, né? TZD. Ah, pelo Você amor quer... de Deus, cara TZD quer fazer isso, cara Toda vez ele mata Aí se tiver alguém perto, ele reporta eu já voltei, já. Ah, velho, não é vocês, eu me tiraram muito lá, burro, velho. Não, eu ainda acho que eu cara, tô na dor. Cara, o viu? Domini matou na minha. Júlio, ele matou e ia TZD sair. Matou. O que, que você tava fazendo, Domini? Eu tava fazendo o cartão e depois, na hora que apitou o... o oxigênio, eu fui lá e fiz. Ah. Na hora que eu volto, o TZD mata e ainda reporta na minha frente. Cara, ô, oh, Ruka, ó, oh, velho, você me perdoa, velho. Você me perdoa de eu não ter visto isso antes, mas, porra, te matou na cara de pau. <risos> Véi, matou, o sangue saiu, ele ia sair, tá ligado? Eu voltei, eu entrei, reportei o corpo E eu ainda falei que era o governo, foi mal por causa da cor Que o governo tava com azul claro na, na, nas eu partidas Eu tenho dois pra votar, mano, TZD ou Dome? vocês estão votando em quem? Eu vou ter Dome Eu tendo tô Domi, votando no Dome em quem? Eu vou confiar no TZD Obrigado, Alonso, obrigado, Mas, Ah, não, TZD, mata na minha frente ah, não, <risos> cara. Deus, cara. cara não sou eu, Júlio, pelo amor de Deus, eu vi matar, Júlio Onde o corpo tava? Véio? Você também falou isso da, da outra vez, tá jogando comigo, e aí? O corpo tava na onde? Da outra vez... <risos> Bom, é. O corpo tava na saída, velho, da, da, da ADM. O sim, cara sim. matou e ia sair, tá ligado? Eu acho que o Ruka tava fazendo download. Ali bem na pontinha, tá ligado? Na portinha ali. Ele matou e saiu. Aí eu vi o corpinho e vi ele. Inclusive o Senk saindo. Cara, mano, não sei não, mano. Inclusive o sangue saiu. Por que, que você não falou isso antes agora tá falando? Porque foi na hora, velho. Ele matou na hora. Não tem que falar que o sangue saiu. Todo mundo sabe quando mata na hora dá pra ver o sangue sair. Pss. Olha minha mão, Juro. Olha minha mão. Tá vendo isso aqui? <risos> é sangue isso aqui, Juro. Sangue de inocente. Aham, você era... Sangue? É... é, sangue. Estou traumatizado. <risos> Domine, pelo amor de Deus, gente. Tenem, hoje já gente quer fazer alguma coisa. Caramba, o escolher, Ele matou... Cara, pelo amor de Isso. Deus, velho, matou na minha Botei frente, quem? Né? Eu já, sei. já sei. Obrigado, te amo. É porque tá votando em mim, pô. Pela... Pelo meme. Boa, porra. Tchau, querida. Tá, deixa eu vir pra direita, como eu sempre venho pra direita, eu vou continuar vindo pra direita. Porque a direita é diferenciada. Quando eu for impostor, eu vou meter o Miguel, velho. Bom, pelo menos assim, se eu morrer, eu vou servir de álibi, tá ligado? Vou servir de álibi. A elétrica, Kef. É Modelável, hein? A elétrica é. três. Vim pra cima. Foi. Tenente JC e arcoeiro. Tenente JC e arcoeiro. Ai, velho, ai, velho, ai, obrigado, eu tava com medo. O uh, um corpo na administração. Fecharam a elétrica. Menos... Fecharam, fecharam as tá coisas. Quem tava comigo? Eu. Não ah. fecharam a elétrica, fecharam a porta de baixo da elétrica. É, da armazen... do armazém ali. Tá, uhum. me fecharam sozinho e acho que fecharam o Júlio pra baixo. Onde estava O corpo? Na administração. Na administração. Mano, eu não sei, velho. Eu tava é? perto do reator junto com o JC. É, vi a se fazendo o fio ali. Eu tava preso em cima ali, não tem por que eu me prender, né, Júlio? Não tem. <risos> Você faz de tudo aqui, né, filho? Eu não sei Eu não confio véio. no TZD nem ele sem braço e sem perna. <risos> Eu esquipei, eu velho. Eu vou esquipar com ele. É, não, não tem nem ideia. Ele só tem um, cara, porque o, o domínio é certeza. Então só tem um. É um contra seis. Ah, não, mas a gente não tem certeza se era mesmo ele, se for você. Julião, eu tenho certeza, Julião. <risos> não, ainda então não. Julião, aquela vez que a gente ficou preso ali perto da gasolina, eu tinha te matado, se fosse eu. A gente ficou preso ali, ficou sambando você ali. Matado eu e você. Você poderia não matar, que se entrasse alguém ia me culpar. Ia culpar mas você, né? Eu não vi o verde vindo da, do armazém, e Como quando fecharam a, a elétrica, eu tava, tava eu, tava eu, Hansa, Tenente, e eu? acho que o Júlio. Quem falou que tava, eu que tava no armazém? O Vini. Mas eu tava na elétrica. Ele tava preso. Eu esquipei, mano, mas eu vou andar correndo longe do TZD, tá maluco? Júlio, você vai se arrepender <risos> disso, Júlio. Guarde minhas palavras, você vai se arrepender. Nossa, a hora que fechou lá, eu fiquei com o cu na mão na eletricidade, aí eu fui ver, tinha mais gente, aí eu falei, ufa. <risos> Com rosa, amarelo, azul, vermelho, vermelho. Esse posto é vagabundo. Né? Vou Vocês seis Eu acredito que lá seja o lugar mais safe. O Gab, seu áudio está saindo. Se foi você que vai matar, a gente vai ouvir. Tá. Eu literalmente acabei minhas tasks. O Hansa parece acessível, mas ele sabe, ele sabe mentir. A Gabs, a Gabs tá muito quieta, velho. Ela tá muito quieta. Eu vou, vou ficar meio pé atrás dela. Ai, vamos lá. Você tava no oxigênio, encontrei... Não, não, não precisa, eu vi o corpo, eu vi matando. Tá o rapaziada, o rapaziada. Faltou minha... energia, faltou energia, o 3D tava lá dentro. Por que ele não fez a quest pra ligar a luz? Eu que fiz a quest. Olha, é que o seguinte. Eu entrei, eu, é... tava de, não tava escuro, realmente eu te vi e tava já com o botão de reporte já, velho. Eu vi o que, que você tava ser? fazendo, eu subi. Pra cima pra ver se tinha alguém. Porque não, às vezes a é pessoa isso. apaga a luz e, e fica em cima pegar. ali esperando. Não sei se você já viu. Tava lá no cantinho lá. Eu entrei, velho. Entrei e passei por você. Total é que, é que eu o o Ah, então é ele. Como assim sou eu? Ah, ele tava, eu tava... Eu tava... Eu não tava dentro já. Ó, não, gente, deixa eu falar, por favor. Não, eu acho que é o TSD. Por favor. Não... Olha, eu, tô... eu sei morre. que eu sei que isso vai soar ah, foda. muito triste, velho. Mas eu vi Ó, matando. E... Ah, quem foi que você viu Você mesmo, meu querido Ah lá, vem, mano Ah, pelo amor de Deus, né TZD? Júlio, agora não é um, meu querido São seis pessoas ah, Onde tava o corpo? O corpo? Tá sabe por... onde faz a gasolina? Tele o galão de gasolina Na direita tem o negócio pra tu jogar o lixo fora, né? Aham, uh -huh. eu vi dois dois Não de é centro. uma sala? Dois por mim, quando acabou um luz. pouco por cima Um pouco mais pra cima, assim Onde faz o lixo ali, um pouco pra cima Quem passou por mim, eu, eu passei certeza, pelo né, JTC Cara, o vê, eu sei velho, que você tá desconfiando de mim, mas, se, por eu exemplo, vi. se fosse eu, podia ter fechado e te matado, porque eu realmente te vi. Eu fui ali direto cara. já com o corpo de repórter pra mim não morrer. Eu eu, tô falando, eu não vi, confio, eu vi. Não confio, eu confio em agora nem, nem com a cabeça só. Meu querido, você eu matou, velho, mesmo braço, que você confiasse. Deus, você matou, ah, você sabe, eu já votei, eu velho. Eu já votei também, mano, aí é com vocês. Aí vocês sabem o que faz. E o cara fica quieto ainda, tipo, ah, acho que ele não me viu. Vou voltar vou em quem, hein? JC, meu eu, querido, eu vi matando eu Hansa, eu vi matando o Hanza. Ah, mano, ó, eu passei pelo JC, passei pelo Laranja, e eu vi o TZD correndo atrás do Verde, a Gabi... Então, ó, ter suspeita, um, eu, né, eu, pro, eu terminei mim, minhas é. testes, aqui, velho, e tá eu, eu, eu suspeitava também. do Hansa, mas eu vi ele fazendo download e vi que ele era safe. Eu também é, terminei minhas testes já, é minha agora volta. eu quero procurar o impostor, eu tô adiando... Velho, eu é o JC, procurar. tenente, Cara, tenente... É. tenente. Certo, só, eu, eu tô falando sério, eu vou falar sério, só se eu for dar o tônico, porque o é o Google ou o JC, mas eu vi o JC, amarelo. Eu acho que eu tenho certeza ah, Cara, vocês é muito burro, era... velho! <risos> um dia dá, outro dia não dá, tá vendo? É foda, velho. Porra Vinícius, é foda velho, foda Eu sei quem é gente, já sei quem é É o JC, pode voltar nele O que que sou eu? É o JC, eu agora vi você que que Não, eu agora eu. é você, eu tenho certeza que é você Eu vi os dois, eu vi, não, o, laran... eu vi o laranja E vi o verde, certo? Vi o laranja e vi o verde Eles me viram, certo? Eu, Aí o tenente eu... tá falando eu... É, eu que tô falando Eu vi vocês dois, eu vi o verde e o laranja O verde e o laranja não é é o Saranã JC. Tá porque a Gabi, a Gabi tá, foi a pra lá. A Gabi foi pra lá. A Gabi foi pra lá e o único que tava pra lá é o JC. Quando tá, eu cheguei foi. lá, ele não tava lá. Eu vou voltar Agora no JC. Porque eu, eu tava, porque eu desci direto, mano. Ela ah, tava tá. onde? Era, onde? Mano, como que você desceu direto se eu vim por baixo e eu não te vi? Pode ir embora, fio. Oxe, sai fora. <risos> <risos> <risos> Cara, é muito azar Mas... da minha parte, velho. É muito azar da minha parte. Bem. Eu ainda fiquei bem desconfiando, bem. não. Eu, é. não tá dor, não tá fazer, eu não. pego eu pego o Domini com a boca na botija, denuncio, expulsam ele. Eu pego a porra do Juro matando o cara, denuncio, me jogam, velho. Eu fui expulso por saber demais, cara. Mata todo mundo mesmo. É o ZD. Mas é foda, velho. Tá, pra cima, pra cima. Ai, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tem que ficar de olho só não uh -huh. vou dizer DZD porque ele é safado é, é eu tenho uma coisa a dizer que eu tava passando lá na frente da Mad Bay eu vi a Gabi subindo eu, eu subi, fui, eu, eu tinha era, essa acabado da vacina aí na hora que eu fiz assim eu fui a ah, elétrica na hora que eu pensei rapaz, ah, deve ter um corpo na elétrica eu entrei, tava lá só que não entrei foi, só que eu não entrei porque o governo pegou e reportou primeiro eu vi chegou? a Gabi saindo da Mad Bay. Você chegou lá? Ah, a não, vida. mas eu não nem cheguei perto da elétrica Você chegou viu? Mas Sali, a Mad tá Bay tem uma ventilação. Sim, é, mas eu entrei pra ver se tinha um cara. Um pra, pra ei, ei, ei. Mas eu que hora que você viu? Que hora que você viu? Da Mad Foi um. Poucos segundos antes de ser reportado. É, tipo, ela mas saiu, via. eu pensei, ah, aí eu vou lá, lá eu pra. Ah, aí não tinha ninguém. Não, foi Med o Govê que reportou. Não, ela saiu da Mad Bay. Aí eu pensei, não, eu vou lá pra elétrica ver se tem algum morto. Aí na o... hora que eu o tava gato. chegando perto, o Golvet. Eu. Reportou. Você saiu. Eu pro... nem entrei na elétrica. Não, eu tô falando da Med. Mas tu saiu da Mad Bay. Foi pela cafeteria ou foi pelo reator? Pelo, pelo... pelo, pelo, pelo reator. Ó, oh, só aviso. Eu sei que tô morto, mas o que ele tá falando pelo chat só, tá? Ele tá ouvindo, mas ele só tá falando pelo chat. Ah, tá. Tá bom, Alosky. Tá, então FTZD não, viu, safado? Ah, então eu já não sei, velho. Porque se ela falasse que fosse pelo, pela cafeteria, e eu, eu voltava nela, mas... Cara, foi, foi sim, o Goveia. o Goveia é, tá. que reportou. Com... É o que, é que foi que ele viu? Ah, eu sei que foi... Ela que foi, falando que foi eu. Elétrico. Não, ó. As pessoas que eu sei que não, provavelmente não são. É o Goveia, porque eu vim fazer a task do cartão, e o dom eu tava fazendo Wi-Fi. Quem tava comigo? Fui fazer na testa. O. Eu vou esquipar, velho. A gente tava junto comigo quando foi fazer lá o do. o do aviãozinho lá do Jackim. Pois é, e tipo assim, eu vi ela saindo da Mad e eu pensei, eu vou lá na Elétrica ver se tem algum corpo Eu cheguei lá, nem entrei na elétrica, reportou o corpo então é tá, lente, tá, tá entre o a Gabs, o Arco, o Arco e esse Ruka. Aí, Mas eu tava com alguém na cafeteria ali. Era eu. Eu quem? Eu não sei. Hum, quem é Ruka? Você não reconhece minha voz, mano? Meu ah, amigo tá falando. Tá falando engolir na boca, pô. Tá engolindo no microfone. Não <risos> tava gritando, né, porra? <risos> R, Ai. Triste, velho. Caralho, eu realmente preciso comer, velho. Posso fazer isso? Aqui? eu só vou falar uma pergunta só vou falar uma pergunta o que, que foi isso aí, ô... o roxo a o que, que, que foi isso aí na eletricidade? só quero saber o que, que foi isso fala pra mim responde aí ele <risos> tá, que... tá falando no chat ele é, não, não, não cadê? Que cal... é. no chat. nossa, que legal, né você matar a pessoa na minha frente e entrar tá no duto, gente, pode votar nele que é o Alosk matou ah, na minha eu frente vou, eu vou confiar que eu vou confiar porque eu... Matou eu, na minha frente, tesco, mano. Na minha frente que entrou no duto. Foi muito engraçado. <risos> Passou a faca no então, vestido. Cara, cara, olha só. O Ruka, eu vi ele fazendo a, a task do cartão. Então eu acho que eu tô entre o... O Gabs e o e o Arco, mano. Quem é o Pô, você, você quer me matar do coração ali? Porra, eu vou morrer. Quiser, eu, vi, me eu vi que ele tava, tava com medo de mim, então ele não é ele não. Pode voltar em mim, mas não sou eu. Aham. Uhum. Ah tá. Meu Deus. Se quiser pode na ir me mandar. Tava na navegação. É a Gabs ou o Arco, mano. O outro, o outro impostor. Quase certeza absoluta. Um dos dois. Três. Pra mim eu tô achando que é a Gabs. Tchau tchau. A Gabs tá com cara de culpada, mano. Né? é que Ela foi fazer o Wi-Fi e ela parou Agora, eu, A hora que apareci, mano, ele passou a faca Nossa mano. Mas é óbvio que eu fui fazer o Wi-Fi Eu ia ficar mexendo, eu ia ficar parada com, eu ia fazer Não, com, mas um você, foi, você foi Não, você foi pro Wi-Fi Aí depois você parou, você parou e depois foi pro outro lado Porque o Wi-Fi é, é Os 5, 8 segundos Eu acho, sei lá Só Comecei a Começaram a, a falar que era Gabs, o, o Roxo Tentou defender dizendo que sou eu, mano. Então é Habo então é outro impostor. Fica de olho. Ele ficou me acusando, gente. Vamos ficar de olho. fazer minhas tasks. Cara, tem que pensar em algo pra comer que seja Rápido. Fazer. Eu passar o cartão Eu O que aconteceu? E aí? Coca Diga lá Roca. Eu passei, tava na elétrica O tenente passou direto Foi pro reator, voltou na elétrica Isso, Depois é eu, eu saí eu lá. Testes, Porque tinha três Agora é. eu tô pegando a minha última Que é o download Eu tava no, na média Aí eu fiz aquele do. que é do. como é que fala? Da, daqueles frascos que você faz, tem que esperar um segundo pra voltar depois. Uhum. É, de, é. tenho que que é das assinhas. Aí, aí eu subi. Eu tinha uma... O azul apertou. Eu não tô achando. Ele tá mutado, tá azul? Fala aí. Ah, eu tô mutado, eu tô falando meia hora aqui, cara. Então, eu, eu, eu queria ver com vocês, vocês não querem ver se é a Gabs mesmo. Porque ela tá agindo estranho e. É isso aí. Pode não ter feito nada porque não tá no tempo de montar, né? Mas. Mas o. Não, se vocês quiserem achar que eu tô estranho, pode mandar bala. Mas a eu, quero... Ainda... eu, eu a... quero. Eu quero fazer eu quero fazer a defesa do TCD dessa vez, mano. Eu acho, acho que foi a Gabs, mano. É que tipo assim, cara, tá. Certeza absoluta que tá 4x1, porque o que era 1. Então Sim. mesmo a gente vota. Mesmo a gente não, tirando o um, que não também. seja, vai 3x1 ainda. Então. É com vocês, se quiser ir... Ah, eu vou... Se vocês quiserem comigo, vocês, vocês perdem, mas ok. Eu não sei, mano. A gente perde, né? Tá ligado. A gente tirando um agora, ainda vai ficar 3x1 ainda. Se a gente não esquipar e conseguir matar um, ainda vai estar 3x1 do mesmo jeito. Mas, e se não achar o corpo, vai estar 2x1. Vai mandar um pro Beleléu? Cara, eu votaria Gabs, mano. Né? Demorou, então. Vale você. Que pena. Então, né? Tem <risos> que ir pra acusar. Vai voar nas estrelinhas. <risos> Se não for. Vocês! Ela, ela tá fudido, velho. Deus, eu amo, eu amo caralho. Porra, eu amo, caralho, velho, o Aloss que <risos> me matou com 30 segundos de round de jogo, velho. Ai. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Primeiro, Boa noite. deixa eu entender quem é quem. Quem é cachorrão? Domini. É o Domini. Quem é golfinho? Au. É o Hanza. É o Hansa. É o... Tá, o Júlio, acredito eu... que sejam meus ovos. O Alos, <risos> que é o F Alos, que eu acho. <risos> e o TZ ladrão quem? É eu, eu vou ver. Ah, tá, só pra o, eu entender. O o é né? Por que, que eu sou ladrão? O corpo da bode. Ah. Na. Como é que eu Sai da, da segurança ali, da saída da esquerda. Ah. Eu, da acho esquerda que foi, eu acho que foi F Repost, eu que caria o TZD. Caralho, ele vai tomar teu cu, <risos> velho. Meus ovos. A última vez que eu vi o TZD, ele tava no escudo. Cara, isso eu... aí tem tempo. Vi o TZD é. no escudo. Isso, isso aí tem eu tempo. Vi TZD no Mas Só eu isso? fiz o dois... eu, t... eu tava com o TZD, rapaziada. Ele tava perto dele. Ele tava perto. Ah, eu passei. Da... Da eu passei casa, pela. Velho. Eu passei pela segurança, eu vi do EDM. Sim, eu, sa eu saí da câmera, tá ligado? Eu entrei no, re no reator, Lilnor. Reator, viu, cu? Não vi quem foi, não sei quem é. Eu tava lá na. Cara, época. eu chamo, meu querido. Eu mandei até mensagem pra ele louco, velho. eu não sabia que você ia Processo. você ia jogar também. Eu fui, Eu tava na média fazendo download de cima. Mas eu, eu chamo. eu vi um entrando na média. Aí eu entrei eu, na era média. Era eu, era eu. Aí eu entrei na média pra ver se tinha algum. É o meu ovo, né? Aí eu meu, meu ovo, né? Ah era eu pô então caminho tenente e os ovo dele tava lá então o líquido eu fiz usei o líquido lá para fazer daquele de da médica e depois eu subi é aí que... eu, aí passei pro você meu ovo uh. e aí <risos> achado esse nome é muito <risos> merda velho então, cara, eu fui fazer o download lá em cima e vi o Denente entrando lá na média Aí ele explicou já Aí eu desci na... Eu não tenho um task pra fazer na média Mas eu desci só pra ver se não tinha nenhum corpinho lá est estapelado no chão né? <risos> é, E não tinha. tinha Aí eu subi pra... Porque eu tenho a task do... da gasolina lá em cima Começa no motor de cima Depois eu vou fazer o de baixo Eu vou skipar porque eu, eu não vi vi vi nada, ah, nada. Também tá tá tá Também vou, vou pô. dar um acho que já esquipou, que né? Pode ser de self report. Caralho, que era vai eu! Não confio se faltou. E eu também. Caralho, vou ver. Você matou ali, velho. Ai... Pau! Vai ficar... Nossa. Já vou fora, dá o outro. Caralho, tá porra, mano. Tinha um corpo bem na minha frente, você velho. Você viu? Saiu... Saiu... Eu, um... eu tava indo entrar na elétrica, eu vou... É, e o pior é que assim, tinha um cara descendo, tinha eu sendo da elétrica e tinha um e... vindo da esquerda, da direita. Ah, eu Sim, eu em direção. Eu cara, tava, tava, a Gabs tava na elétrica eu tô comigo, tô comigo tô velho. Ô, Gabs, você tava na elétrica comigo. Confirmo. Gabs. Tá Eita porra. Eu tava, eu tava na elétrica tenho certeza que não pode ter sido ele que matou, o ou... Gabs. Eu acho que não. Eu acho que não, parça, porque tava muito em cima, mano. Quando nós apareceu assim. Eu tava indo cara. Cara, e pior que foi o encontro da trio, da trio da ali, velho. Eu saí, o do Domini foi. entrando foi. e tem te vindo de, da esquerda. Foi. foi. Eu tava indo entrar na elétrica, na hora que eu vi cara, o corpo, assim, eu voltei cara. pra ir reportar. Eu tive que então, pegar meu golfinho e dar um peixe pra ele que comer. O criador, depois fiz o um minigame lá, a gente faz os botãozinho. pi Pi, pi, pô. Cara, eu vi alguém pi, fazendo pi, download pi, ali, pi, pi. na segurança, na... é, né? Eu, eu, tava eu tava fazendo, fazendo download na comunicação. Aqui. Download isso. na segurança? Não sei se download é fiozinho ali. O tá que na é não, né? frente ali Roda, É debaixo da porta? Eu tava fazendo o... o download na comunicação e não. fui pra administração. Fazer é, pra... Ele é, de... é isso mesmo. O que eu tava fazendo era, era o fiozinho, não. mano. Eu tava fazendo. Ah, fiozinho, tá. Fiozinho ah, aí debaixo tá da porta. porta. É, porque, é eu, ia, eu, tava, eu tava só ouvindo, velho. Porque realmente. Não, mas acho é que tem um download ali sim, não tem? Na esquerda da porta ali, na saída? Não né? tem. É não, fio. Não tem. Mas eu fazer isso, tem, era fiozinho ali. Só tem fio e. Porque eu só passava. Não, não, não tem download. Fazer... download. Não é download. Não tem download, é. Wi-Fi é, é... Wi upload ali. Ah, é upload, é upload. tá, tá, é. Eu sei Pago tá, é... energia, Ajustar a energia. Não, eu, Nossa, não sei, se eu não sei, eu não sei, realmente tem tempo que eu não quero essa task. É, Mas sei que tem da mais da tem porta... uma task que ele deu, eu só não sei qual é. Eu tinha um, um é, ali parado, que aí eu agora... desci com o terminador reator, ativei o reator, Nossa. que é um, dois, três, meu, quatro. cinco, meu assim, golfinho, aqui é um peixinho? Eu um minigamezinho, aí depois eu consegui o fio lá, ali na frente. Aí depois eu desci, aí contou TZD, a multidão. O pô é que eu que tava cagado, ela confia. É isso, porque tu achou o caba fazendo os fios lá em cima e tinha um corpo logo lá embaixo. Sim. Mas todo mundo se encontrou, velho. Isso que foi foda. É, eu, tipo assim, provavelmente. Ele fugiu, eles me viram velho. A, é. a gente vai esquipar, mas a gente eu tem que... que f, tem que f algum daqui a pouco, mano. O eu ainda acho que essa foi, velho. Porque foi tudo assim, ó. Chegou todo mundo assim. O Hans é gênio, o Eu entrei, deu tempo de eu ver a Gabs sair, velho. Nisso que eu saí, deu ali um encontro triplo. soon, yeah. Caralho, meu, não é possível, tio. Ô, <risos> oh, mano, oh, mano, na moral, na moral, meu. Fala, Fala que o TZD, mano. Não é possível, mano, que o cara achou mano, três... Que... Cara, não, pior que, ó, ah, dessa é vez, mesmo, eu é. fui e eu sabia que ia ter um corpo. Porque a câmera tava piscando e parou. Vixi. Aí eu fui lá e achei um corpo lá. E o TZD passou por mim. Inclusive, passei por você. Foi. Aí eu subi lá pra cima pra ligar os fiozinhos. Falta uma tesca pra mim, gente, quem quiser olha me só, seguir. Olha só, eu, Parece a gente tem bom, que, que ripar um, porque senão tá ficando muito perigoso. Se o cara der, der double daqui a pouco, a gente perde, mano. Tem que dar a F em alguém aí. Eu votaria é, TZB, porque caralho. tá muito... Só trástico. porque, caralho, eu acho os corpos, sou, sou, sou, sou, sou jogador, jogador da nave, velho. <risos> Porra, a da última vez eu peguei o Domini na botija e o Júlio, e fui, fui morto por causa disso. O pior é que eu tem, não sei, tem, cara, tem dois, dois, dois assassinos ainda. Foi, mano. Eu velho, não velho, sei, velho. Eu não sei. E eu achei os três. Eu, eu por duas pessoas aqui que, que tá muito estranho pra mim, que é o TZD e o Vini, mano. O louco, eu tava fazendo meteoro, que mano. O Gabi já ainda viu, velho. <risos> é, mas ela não garante que você tava realmente fazendo meteoro. Tava fazendo download cara, lá em cima. Eu, do tô, eu tô na elétrica com um, acho um corpo, sou culpado. Passo pelo tenente, acho corpo, sou culpado. É, velho, é foda, complicado. É, é mas eu, mano... eu TZD. Eu já votei na verdade, mas Aí é pra vocês. Mas é estranho, porque... Tinha gente na câmera mesmo, aí o TZD vai lá e já não tem mais. Mas eu fui justamente porque sumiu, tá ligado? Fica piscando quando a pessoa tá na câmera. Sumiu, falei, eu vou ver. Eu já tava ali perto, falei, vou ver se a pessoa saiu ou se morreu. Eu só não sei pra se, gente... se eu, inventou eu, pra ele. Eu acho que, que ele tá abusando muito do, do, de report, matar e reportar, então... Mas TZD, TZD, TZD. TZD. O Vini é parceiro? parceiro? Não. Por quê? <risos> <risos> <risos> é, FTZD, desse DZD, já veio, não deu nada. É TZD, rapaziada, eu tô em luto. É DZD, eu tô no DZD, mano. Caralho! Ah, véio, pelo amor de Deus, velho. Eu acho que o corpo, sou Velho, eu vou parar de dar report, velho. <risos> Se eu passar em corpo, eu vou passar direto. <risos> Aí os caras que ela vai falar, porque você não passou? <risos> Porra, você <Z. risos> só voa. Caralho, eu tinha álibi, velho. Porra. Não, o Ruka não me viu não, pô. Eu tinha álibi, cara. Porra, eu tinha alibi, Eu tava safe. Porra, velho. Joga meu parceiro agora, velho. Ah. E aí, gente. Beleza? E aí? É, o Vini não fez. Ah, para. O, o Vini não fez oxigênio. Eu fiz. Mas você já e eu cheguei partindo. antes. eu, eu cheguei antes. Fazendo, você podia muito menos fazer. Por que, que você não fez? E pegou eu e saiu. Eu de cima, velho. Você foi no cima, cena que depois é um vacabudo, você desceu de volta? Ah, porque o cara já tinha feito desci pra fazer minha testa ali do upload, mano. Eu não sei de nada não, mas é. Eu fui lá e cheguei antes ainda, cheguei muito atrasado e fiz primeiro do que ele ainda. Digitei os códigos e ele saiu primeiro que eu ainda. E não fez. Ah, sendo que ele já tava lá. Mini, qual dos quatro você matou? Quantos o quê? <risos> <risos> qual dos quatro você matou, mano? Pra falar. Eu vou botar né? nele, velho, porque foi muito estranho isso, velho. Tá mano. Porra, velho. Vou ter também. Se a gente tinha arrasado no TZD, ainda é, ainda é. vai ser 4x1 ainda Então, se assim. você só <risos> arrasia, ah, porra, velho. Na boa, eu meti o fake. Eita, Nossa, velho, tinha álibi, cara. Tinha álibi, velho. A Gabs me viu. Tinha álibi. show Choujo tá meu parceiro, né, velho? Tem que parar de só ficar. E aí? E aí? Eu acabo de fazer uma só. Eu, eu não só. só. Eu tô o meu só é um só. Eu tô indo fazer lá na. Acabei de Acá, fazer ó. um fiozinho meu na navegação. Eu... Agora falta fazer o outro agora. E já acabou pra mim. Espera aí só um minuto. Vou ver, Tu fez qual? Eu tô indo fazer o do do escudo agora. Tô desviando energia pra lá. Energia pra lá? É. Tá aqui na minha tela. Tô indo lá na elétrica. Não, porque. Problema eu... eu... de cognição, mano. Mas tu tava fazendo o que antes? Teve, eu fui arrumar a comunicação, mano, que sabotaram Ah, porque eu não me lembro de ter, de ter ligação o negócio da elétrica com escudo não, mas... Mano, que tá arrumar a ligação com escudo, alguma coisa ali, velho Tá ligado? Eu tava indo fazer reportar. O meu falta é só um task meu Se deu tempo fazer Acho que faltam umas duas um. Fiozinho, fiozinho. falta um Meu falta o um fiozinho só Acho que faltam umas duas ou três Eu posso seguir alguém Se eu não me engano só é. faltava essa aqui a última aí quem, quem é que falta aí eu vou seguir eu... Né? Ah, eu, te, eu tenho uma coisa, eu tenho certeza que não é a Gabs O, o Rosa ele Praticamente tá safe para mim Mas eu vou seguir ele e se eu morrer já sabe aí só sobra o TZD Porra. e meus ovos o meus ovos eu acho que não é teve oportunidade eu de... vou seguir o Tenet mano que eles pode seguir mim. falta só uma para mim só de, é o só de fio e se eu morrer é o meu Zovo. <risos> então já sabe ó ó marrom que tá com qualidade. rosa e amarelo tá com azul a Gabi tá solitária mano então <risos> é assim. eu vou seguir aí um eu esquipei. Mano, tem que acertar aí, porque senão não tá fudido. Acho que eu falei, eu te mutei. Ah, dei mole, velho. Alô? Ah, cara, não, queria ter que fazer isso, não queria ter que fazer isso de novo, mas na hora que o TZD flopou pra mim e a porta fechou na minha cara, o TZD famoso rosa, aí é. eu digo que vai apertar o botão, porque eu me perdi dele. Então, eu não sei como é que tá a situação. Medo, mano, eu tava com medo da Gabi, não, mano. Não, não, não você eu pode tava confiar. Tava aí o Tenente, ela, tenente ela, junto. Sim, pode eu... te confiar, não é a Gabi. Aham, uh -huh. senão vai teria me matado, mano. não é o Tenente, na não. mão. Você é louco. Vai, eu, tô eu, eu, reato, eu, tô mano. eu tô suspeitando do Golve agora. Cara, eu vi o Ruka ali no, quando eu tava, portão fechada, Eu corri dele igual o diabo, corre daqui. <risos> <risos> Aí eu corri. Aí eu vi, vi, vi, vi. a, a Gabi na porta ali. Não, eu vou votar no Rosa dessa vez e qualquer coisa, se não for ele, pode votar em mim. Se tiver com receio, qualquer coisa do tipo, dá pra fazer isso. Ah, tá e tá é né? Eu não vi o Rosa, velho, também falando isso. Eu, eu tô votando no ah, Rosa. Ele, é o Hulk que tá me, me, me seguindo. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Mas eu falei que eu te segui. Me perdi do, do tenente porque ele desceu direto e ele não foi fazer a testa do oxigênio. Ele desceu direto. Aí eu fui fazer o oxigênio. Foi, a eletricidade logo, mano. A Gabi viu foi fazendo os fiozinhos. E eu fiquei preso com ela, fiquei com medo, mano. Desculpa, Caraca, desculpa, ver. Desculpa, foi Se eu que fechei a não, porta, não, é velho. É boa, velho. <risos> Caraca, hippie bem né, cara? Tadinho, mano. Pô, eu que fechei a porta, Rufo? Parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Pior parabéns. que nem foi ele, velho. foi eu que fechei. Eu fechei no time certinho, dividi os dois, velho. Partiu o grupo no meio. Salve, guys. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A edição foi feita por mim. Não sou profissional. Não, não, não manjo nada, pra falar a verdade. Então eu só colei, co é, cortei vídeo e colei um no outro. Espero que vocês tenham gostado. Sei que teve alguns problemas aí técnicos, mas com o tempo a gente vai resolvendo. E com a experiência aí que a gente vai pegando, os vídeos vão ficando melhores. Obrigado pela presença de todos. Quem gostou, deixa seu like aí, se inscreve. E me segue lá na plataforma roxa, lá, que eu não posso falar o nome. Desde the place. Né? Um grande abraço. Falou.